Nopa, no, então. Na internet e afora, nós precisamos lidar com muitas vezes com uma escrita ruim, erros de ortografia, de acentuação com muita frequência. Porque existe um anjo chamado dicionário, e não é sempre que nós somos abençoados e cuidados por ele. Mas é com a ausência do dicionário que muitos dos erros de escrita podem se tornar hilários. Exemplos desses são... Endaudi Agrugit Habeas Corpus Edson Egídio e muitas outras atrações. Alguns deles podem ser falsos e outros causados pelo nosso famoso corretor louco. E é nessa pegada que vai ser o vídeo de hoje. Bora lá? Dessa vez eu vou estar vendo uma página no Twitter que é Coisas Escritas Erradas, ou Arroba Erradas Escritas. Que o link vai estar na descrição caso você queira aqui também. Mas então, bora lá. Qual é, mano? Você tem brócolis? Ô, Fê, isso eu não vendo não, Zé. Você vai achar brócolis só no verdurão, mano. Ok, mas eu não sei quem gosta de brócolis. Pelo menos eu odeio brócolis com todo o meu coração. <risos> Por que no lugar de uma salada de brócolis, se não comprar um repolho, mano? um uma alface? É bem melhor. Aí, ok. Você decide que a salada de hoje não tem. Então bora pegar uma carne, né? Qual carne? Ah, que tal uma costela suína com molho Barbie Girls? Tu também não gosta? Nossa, até tá mais três que a própria carne, então. Bora ver um fast food sem... Aí, você olha um x-frango que tem pão, frango, queijo e uma safada. Seria tipo... Ah, velho, eu vou comer meu x-frango aqui. Ei, pô, eu não consegue me ver aqui, não? Eu sou uma safada, mano. Você vai me comer. Hum, que delícia esse x-frango. Ei, olha direito, você vai me comer. Nossa, se bem que eu gosto tá com um gostinho de perna, parece a gostosa da sua mãe que eu tive que... Ah! Para a próxima. Tem um pré-enem. Ok, quando eu achava que nada poderia ser mais masoquista que eu, me aparece isso para dizer que eu tô enganada. Oi, você sabe pilotar Eu? Sim, você vem de agro-tóxico. Claro, pô. Ei, hey, sai dessa Vides. Vida. Agro. Tóxico. Mata legume e vegetal. Já não basta os espaços que colocou. Vegetal. Vegetal! Isso é vegetal na doença do pronome neutre? A camada de Antônio tá pegando fogo hoje. Calor demais. É... É por isso que a escola é uma mentira. Eles ensinam de tudo, menos sobre a camada de Antônio. Eu quero a novidade. Oi, carinha de óculos escuros. Você tem o antes, Apple? Carinha de óculos escuros. Tipo, depois dessa eu nunca mais falei no WhatsApp. O tio Rick sobe no palco da Apple e nunca me disse sobre o antes Apple. Quando vamos se ver? Quando? Quando? Quando? <risos> Guando. Você é uma professora, sua mocrela, carai fraia é desalmada, jinária é fugida, O que você tá fazendo, Flor? Sério, eu não tanquei essa Bíblia de xingamentos. Achava que já xingava demais chamando meus amigos. Esse me surpreendeu. Você parece ser fria. Gosta de sangue? Você se mutiliza. Olha, sim, eu gosto de sangue, mas é porque eu sou uma vampira igual ao tio o Rick. Mas me mutilizar, eu não sei. Antes eu sofria, agora eu sofria. Mas então, o vídeo foi esse. Pra quem quiser visitar a página, link na descrição, erradas e e se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa um like já, porque isso vai me mostrar que você quer mais conteúdos desse tipo, além de me ajudar a realizar meu sonho de comprar 20kg de espaguete e 20kg de biscoito de arroz. Quem quiser entrar no meu servidor do Discord para bater um papo de vez em quando com o pessoal, e até talvez comigo, também vai estar tá na descrição. Lembrando que também tem um Twitter para caso você queira saber mais do meu dia a dia e das que acontecem. Abraços!